Bom, vamos direto para o assunto, que é o seguinte, cara, nós estamos precisando de investidores. Investidores que queiram ganhar muito dinheiro com gesso, tá? Eu tenho essa pedra aqui na mão e eu vou mostrar depois para vocês o que, que isso significa num vídeo que tem aí. Vou mostrar como que é sendo triturado, como que é uma fábrica, etc e tal. E vou mostrar o porquê que a gente precisa de investidores. É um negócio trilionário e não tem ninguém investindo dinheiro nisso. Inclusive, lá no Nordeste, tudo que se produz, os caras vendem antes de produzir. E, e assim, não foi explorado isso aqui, ó, da quantidade de gesso que tem lá. E vocês vão entender, depois que eu mostrar aqui pra vocês essas, esse vídeo aqui que eu falei que eu vou mostrar, vocês vão entender o porquê. Você pode ter o gesso para fabricar blocos. O gesso em pó, em primeiro lugar, né, para revestimento, para moldura, agrícola, para medicamentos, né? fratura de braço, dentição, etc. E tal. Fabricação de blocos, exportação. Você quer se tornar um investidor? Investidor é vir com grana. Tipo assim, eu quero investir 3 milhões, quero investir 5 milhões, quero investir 1 milhão e meio, tal, entendeu? Esse tipo de investidor que a gente precisa para fabricar uma quantidade enorme de pó de gesso que já está praticamente vendido Isso não é um bloco de gesso, certo? Que está aparecendo aí no vídeo Foi, foi dessa pedra aqui, ó, de uma pedra dessa aqui que saiu Que eu faço questão que você veja agora Então pessoal, o que eu quero mostrar para vocês são algumas rochas de gesso Essas daqui que vocês estão vendo no fundo Essa, essa, essa daqui, essa outra Elas são chamadas de a gema do gesso e agora essa que eu vou mostrar aqui, ó, olha só que, que legal que ela é. Olha só, tá vendo? Olha que interessante. Essa parte preta que vocês estão vendo, ela é areia sedimentada através de séculos. Olha só. Se você estivesse caminhando por cima de algum lugar e estivesse caminhando por cima dessa rocha aqui, você talvez nunca imaginaria que embaixo dela tivesse uma gema de gesso como tem essa daqui. Olha que interessante que é. É muito louco. Vou trazer bem perto para você ver. Olha só. Olha que coisa doida meu. Eu aposto que você, que né, não é conhecedor do assunto, nunca imaginou que o gesso fica embaixo de uma rocha, né? Igual essa outra aqui preta, que é sedimentada como você está vendo aí no vídeo. Muito interessante na é verdade. Aí eles explodem, né? Todas essa, essas camadas gigantescas de rocha que tem lá, eles explodem. E aí eles separam essa parte preta dessa parte leitosa, que é o gesso, cristal de gesso, né, melhor dizendo. E trituram essa parte leitosa e essa outra parte aqui também eles podem triturar para fazer algum tipo de outro material. E tritura essa parte leitosa aqui e dessa parte leitosa é onde sai o pó de gesso. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é uma outra coisa muito, muito, muito louca mesmo. Eu vou provar para vocês que, o, que, o, que a, o gesso, ele é um cristal. Ó, eu vou provar com essa, essa joia aqui, ó. Imagina uma, uma pedra dessa aqui, ó. Dá uma olhada nela. Olha como ela é linda, muito louca. Olha o brilho dela, olha como ela é lisinha, tá vendo? Isso aqui são cristais de gesso, cara. É bem diferente desse cristal aqui, por exemplo. Ó, tá vendo? Esse cristal aqui, ó. Esse cristal já tá muito mais tempo, né? Debaixo da terra, sofrendo pressão atmosférica. Por isso que ele é mais denso do que esse outro cristalzinho de gesso que você tá vendo aqui. Cadê? Vem cá. Aqui, ó. Mas como ele é lindo e é maravilhoso. Meu, isso aqui é muito bonito. Agora eu vou fazer uma mágica para vocês aqui que vocês vão ver. Quer ver que legal? Olha só, eu vou colocar aqui um, um outro celular, certo? E olha isso. Eu tô colocando em cima da, da lanterna do celular aqui, ó, tá vendo? Olha como ele brilha. Olha isso, meu. Ó, ó. Ó, tá vendo? Cara, isso não é muito louco? Fala sério, deixa eu apagar a luz aqui pra gente ver como é que fica. Uau! Não, fala se é lindo ou se não é. Hã? E você vê que ele tem, ele tem um veio aqui, ó, no meio, não sei se você consegue enxergar daí. Assim talvez você consiga. Ó. Tá vendo? Ó, ó. Fala. Essa aqui é a gema do gesso, tá vendo? É conhecida como a gema do gesso. Vou fazer um teste com uma outra pedra aqui. Vamos pegar essa. Olha isso, como ela reflete. Isso aqui, cara, é o gesso que o professor usa na escola, que a gente faz bloco, que passa na parede. É feito disso, de cristal. Então você tem uma casa, quando você tem uma casa com bloco de gesso, na realidade você tem uma casa de cristal, meu. Né? Vou fazer um teste com uma outra aqui. Vamos pegar essa ó tá vendo essa ela já tem um pouco mais de vamos, vamos colocar aqui impurezas né um pouco mais de impureza mas olha isso aqui olha isso ó vou afastar que é para você ver que não é brincadeira ó, ó tá vendo ela tá afastada ó. agora eu vou colocar ela de novo aqui ó olha que louco imagina você numa casa de cristal ouvindo aquela música do ventania Olhando cogumelo na varanda de cristal. Avenidas paralelas tomam forma de espiral. O que, que você prefere? Uma casa de bloco de barro? Ou uma casa feita com cristal, cara? Com um cristal de gesso? Hein? Fala pra mim. Eu aposto que é uma casa com um cristal de gesso, né? Agora dá uma olhada, ó. Se eu colocar aquela rocha aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela também acende, ó. Olha que louco que ela, que ela é. Ela... É translúcida. Tá vendo? Ó, olha isso. Fala sério. Tá vendo essa parte de cima preta aqui, ó? Que ela não... Não acende lá. Ela... Putz, cara. Sou apaixonado por isso. É muito louco. Hã? Vamos acender a luz aqui pra ver. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha a rocha. Ó. Você vê que isso daqui é areia sedimentada através do tempo? Milhões e milhões de anos. E lá embaixo, tá o danado do gesso, cara. Que depois, né? A gente vai entrar agora aqui no outro processo do vídeo. Depois ele é triturado. E depois ele é calcinado. Olha que louco. Ele é calcinado. Que é onde toda a água que tem aqui dentro dele evapora. Né? E depois, quando você joga água aqui de novo, ele absorve toda a água que você jogar e ele dobra de tamanho, ele expande. É por isso que, por exemplo, um bloco de 10 kg de gesso, você usa 5 quilos de gesso para fazer. O restante é expansão. E por que, que ele não pega fogo? Porque dentro dele fica sempre 1,4 litros de água de, né, no meio do bloco. Para que que acontece isso? para ele fazer a regulação higrométrica do ambiente, né? Regular a temperatura do ambiente. E ele é um retardador do fogo, né? Aqui, ó. Ele retém água. Se você pegar uma gema dessa aqui, que nem eu fiz, por exemplo, e atirar um pouco de fogo nela, na hora ela solta um pouco de água aqui, ó, pelo fundo. Tá vendo? Agora fala pra mim, o que, que você prefere? Uma casa com bloco de barro, uma casa com bloco de cimento ou uma casa de cristal? Tipo o, que, o Palácio da Frozen ou o Palácio da Cinderela? Hein? Ah, meu, fala sério. Você viu que louco que é isso, cara? Você viu que, que loucura que é uma, uma pedra de gesso dessa, mano? Você já imaginou, né, como eu mostrei no vídeo agora, se caminhando por cima disso aqui, ó, sem imaginar que por baixo tem bilhões de toneladas de gesso para serem exploradas e distribuídas pelo mundo afora? E eu vou contar para você mais uma coisa que você não sabe. Por baixo dessa camada de gesso aqui todinha, existe gás. Gás, esse mesmo gás aí que que a Rússia, né, distribui lá para a União Europeia, esse gás de cozinha, existe existe embaixo da jazida de gesso. E mais para baixo ainda existe petróleo. Então, imagina o tamanho do negócio gigantesco que é. Que não é só o gesso, cara. Você que é investidor que tá vendo esse vídeo, não é só o gesso. Tem também o gás, né, que você pode explorar. Tem também o petróleo, que você pode explorar. E também tem o transporte, que você pode explorar aqui no momento rodoviário. Bom, aí tem muita gente que fala, né, ah, mas gesso? Será que gesso derrete? Bom, vamos fazer um teste com a gema do gesso. Olha aqui, ó, o que que eu tenho aqui? Vou colocar bem para cá, assim, para você ver. Aqui eu tenho um copo com água, aliás, um copo vazio, certo? Aqui eu tenho uma jarra, vamos colocar água dentro do copo, certo? E aqui, ó, só fazer o teste, ó, vou colocar uma gema de gesso aqui dentro. A mesma que você viu iluminada no vídeo agora. Mano, isso aqui derrete? Fala sério. Não derrete, não tem... Isso aqui é uma rocha, cara. Isso aqui só derrete com fogo. Sacou? Por isso que tem as calcinadoras, né? Que vão simplesmente... É, que, é, queimar o gesso, né? Quando isso aqui derrete, isso aqui vira tipo uma lava. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Qualquer dia eu mostro. Daqui. Ó. E se eu secar... Tá vendo? Sequei. Ela saiu sequinha, tá vendo? Não tem essa de ficar úmida. Ai, o gesso derreteu, ficou úmido. Não, ó. Olha como ela é dura, ó. ó. Tá vendo? Isso aqui pode ser seu. Só depende de você entrar em contato com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.